Fala aí pessoal, o Sandro hoje, eu não sei nem se ele vai gravar também, mas ele mandou lá o um aviso para o nosso grupo de amigos, falando que hoje tem Black Weekend, Santiago Black Weekend aqui. Praticamente todas as lojas estão com 70% de desconto. Então a gente veio dar uma conferida, né? E eu vou passar por todas as lojas. É, se assim, a gente vai comprar em todas as lojas, é que são elas, né? Eu vou comprar em todas as lojas. É, ela tá podendo, tá cheia da grana. Não precisa, pô, dar um abraço pra não, cara. Pode ficar é aqui que, que dá pra ver. Cima. Mas dá pra ver, cara. Eu, hein? É chato. É pobre, é pobre um problema sério, cara. Pobre quando vê caminhão de 60, não consegue saber que ela tá aqui ou aqui. Dá tá na mesma, é. né? Vamos na Madison primeiro. Você só vive na Madison, Leandro. É porque a só vive tem... na Madison porque só fica em Madison é tudo mais barato. Então com 70% vai ficar tudo de graça. Então, vocês podem ver que. Olha lá, Super Black Weekend. Lá do outro lado vocês vão ver uma plaquinha a gente vai passar por ela, né? Dizendo que tá tudo em promoção. Agora, 70%, né? Será que é isso tudo mesmo? Aí como. Ah, mas não, tem... Eu aí, tem... sempre viro pro Leandro e falo assim, olha ah lá, está tá em promoção, 70% Ele é, 70% de mil tem quanto. É, ó, aí tem aqui, ó, 30% de desconto em toda a loja, né? É o que eu vou falar, 30% de mil dá quanto? 300. Ó, tem tênis também. Infelizmente a gente não pode entrar, né? para poder gravar dentro da, da loja. O Pessoa aqui cheio de frescurite aqui, ah, não pode gravar, não pode gravar. Palhaçada, né? Mas... Ó, a loja da Nike, né? Nike Factory você Store. Tá virando por quê, Eles podem virar, Leandro. Eu sei, mas só que ah, quando eu... eu a Amostro aqui, o centro da câmera... É por isso que o centro da câmera pra eu gente. Que o centro da câmera fica melhor. Sim. Mais visível. Uh, tudo... Ah, 50% no segundo artículo. Ah, tá. Ou seja, você compra uma coisa da Nike e no segundo artigo você tem 50% de desconto né? Tá? Ó, a mesma coisa aqui. Ó, super oferta. Todos os calçados... 50% a menos no segundo par. Promoção relâmpago foi É, mas não deveria ser, né? Se é, se é promoção. Ah, ah, ah. Rebaixamos. Rebaixamos. Black Weekend Sales. Porque aqui eles falam como sale, né? Ah. Ih, já foi embora, a mulher. Uh -huh. Ah, e aí? Não, pensei que tinha. É, preço não tem, né? Não tem preço. É, o mercado, o mercado, o shopping hoje tá cheio, né? O mall, o mall, o mall, o mall tá cheio hoje. Bem, esse aqui, pelo que eu tô vendo, é o cheio dele, né? Até hoje foi o que mais vi. tá? Até o mais cheio que tem a gente ver até hoje, é. né? Promoção. Todas as vezes que é Falar em promoção, a também tem estar com coisa, o é, puro hoje ser sexta, o Outlet. Outlet. imagina. As coisas no Outlet já são 2 reais, 2 tre... dólares, 3 dólares, com 50%, 60%, 70% de desconto. Hoje é sexta-feira, né? então já tem re... já é sexta. Não. É hoje que fica para amanhã ser tudo reposto. Sexta-feira já tá com promoção lá. Eu tô vendo a média isso aqui. É Tá muito diferente não, cara, os preços não. Bora, você pode entrar gravando? para poder mostrar os preços? Eu sou brasileiro, para mim público brasileiro. Não, não se pode. Não se pode? Ok. É, não, não pode entrar gravando, então vocês vão ter que ver depois em casa. É, fomos aqui na Madison. E como a gente já tá... A gente tá praticamente todo dia, Um dia assim, um dia não, a gente está vindo aqui no shopping para poder... Como a gente tá praticamente todo dia aqui no shopping, todo dia não, um dia assim, um dia não, a gente tá passando aqui no shopping para poder ver as coisas, novidade novidades tal, o preço das coisas que estão comprando, a gente veio aqui anteontem. Na boa, o preço que eu vi lá... Mesma coisa, você viu uma coisa não, diferente? vi. O quê? Realmente eu vi uma coisa diferente. Uma blusa do time que custava. Panamá, 29... a Seleção do Panamá. <risos> que custava 29 e alguns dólares, é. hoje não. tá custando 79. Não, na verdade ela custava 79. Só que tava ah, na não. promoção por 29,90. Tava na promoção, então eu Antes vi a ontem. promoção. Então o que que. que... Fala. Só que é escrito depois lá, é desconto no caixa. É. Aí, Aí o que, que eles fizeram? Eles tiraram a etiqueta dos R$29,90 29,90 promoção e deixaram o preço de 80 dólares lá, né? Aí eu sei. Desconto no caixa, você fala. Tá... Ah, tá, vamos botar aquele preço antigo. Entenderam? Aí o pessoal vem aqui pra comprar as coisas. Não. E pode ser que tenha assim outra loja, né? O... O Sandro, por exemplo, falou que a câmera que ele queria comprar, que estava 700 e pouco... Mas na boa, gente. A Madison já vende as coisas tão baratas. Eu é. não acho nada muito absurdo de cara, não. Portanto, nós viemos sempre na Madison ou na Saxe. Isso, nós estamos indo na Saxe agora. Só que aquele negócio, irmão, porra... Não é porque vende barato. Vende barato na nossa visão brasileira. A visão desde é. aqui, o preço está normal. Isso. É um preço que não tem inflação. Para nós é um preço barato, porque é o preço justo a se pagar. É. Mas quando você bota promoção, irmão, você tem que ir na loja tem que achar promoção. O que eu vi lá foram, tipo assim, a, a bermuda ontem era 2,99, Hoje, tipo, botaram R$2,99 com uma plaquinha preta, escrito Black, escrito Black, não, Black Weekend. É. Black Weekend em São Santiago. E é uma sexta-feira, né? É tipo assim, tá trocando estoque, aí vamos fazer uma Black Weekend. Pode ser que tenha outras lojas aqui que, que tenha, né? Eu vou aqui rodar aqui outras lojas e ver se, se tem. Vamos na Saxe agora, que é a outra loja que a gente costuma comprar, para poder ver, ó, mais, mais 50%, ó. Menos, 50% menos em sapatilhas descer. É, eu não sei, eu não posso comparar porque eu não sei. É, eu não vi outras sapatilhas. Eu estou indo na loja que eu estou acostumado aí, para poder ver preço. 30%, 60% de desconto calçado, 20% adiante e tal. É. Pode ser que tenha desconto né? Só que do que eu tô vendo na saxi, na, na, na Madison que eu vi agora. Tem não. O telefone de China aqui, ó. É o preço. Aqui não tem nada. Como é que eu não Oh, o Prime que eu comprei, 229. 229,00, é o preço. A toda dola aqui à direita, à direita de vocês aqui. Gente, a toda é. eu amo, me amarro no toda dólar. É, é como se fosse uma loja de, de R$ mais chique, né, tem coisas é, boas. Tem, tem bastante coisas bem bacanas, bem, bacana, bem utilidades pro lar e outras coisas mais. Tem uma plaquinha ali de, de, de, de. Também tá como Black Weekend, né? Mas. Imagina, daqui a pouco tô lá. Vou passar pra poder ver. Olha a, a, a Pixel Story, que é onde eu comprei meu, meu, meu notebook, tá com a placa de Black Weekend. também tá. Então, o guichê da de trás não tá, mas daqui tá. Com a placa de, de Black Weekend. É tudo a mesma loja, né? Se é uma... vocês virarem aí, vocês vão ver a Saks, que a gente vai entrar aqui no não vai poder gravar, né? É, acho aqui... que ele vai desligar, eu acho que até agora. Ah, vamos ali na Black Week, primeiro ali da Percel da, da, da Story para ver se tem algum celular em promoção, né? Porque ah, é assim. ali vende celular, vamos ver se tem celular em promoção. Ó, 30%, 50%, 50%. É, aqui do lado, ao seu lado esquerdo aqui, tem a Saks, que é onde vai entrar também para poder ver os preços. E ver também se tem a alguma outra e a gente tá sempre aqui nela também. Isso. Mas, vamos ver se tem realmente alguma promoção. Vamos ver os celulares aqui. Boa, né? 134,2. Prime 29. É, graças certo. É. Black Week a gente também não chegou aqui. Tá dizendo aqui em cima, né? A placa chegou, mas preço... Esses telefones ali estão esses preços desde quando vim pro Panamá. Vou desligar agora pra poder entrar aqui na Saks. Daqui a pouco a gente volta. É, Saímos da SACS agora... É o que eu falo pra Verônica. É, o Panamá, ele tem uma economia americana, mas é país terceiro mundo. Infelizmente. Alguns produtos realmente estão com desconto. Você faz ali os cálculos. E Sim. sai um preço bom. Mas aqueles produtos que nós já queríamos comprar, sabe? Que já tá com preço normal, continua com preço normal. Não são todos os produtos que estão com desconto. E até teve um lá que estava marcando em cima R$2,99, um vestido legalzinho. A Verônica foi e pediu, ah, eu vou comprar. Pô, legal, tá 399, né? Não tava dizendo que era a promoção da Black Weekend, mas ainda assim fomos comprar. Vai querer entrar aqui na Turugall? Não, não. O Londo, então? Eu tô esperando você. Aí, a gente foi ver o digital do vestido, compramos, né? Eu não olhei o preço do vestido, porque, pô, tinha, assim, uma parte da prateleira R$2,99 pra um lado e para o outro. Então, você deduz o quê? Da prateleira pra cá, não tava nem a partir, tava no preço certo. 299 Então, o vestido, sabe o quê? dólares, né? Aí, me compro, vou lá, pego o vestido, vou lá, levo para poder pagar. A mulher me cobra... 4,80. Aí eu, pô, o preço tava 499 né? Tinha um descontinho lá, de sei lá, de 30% lá, e o botão um imposto 480 R$4,80. Aí eu perguntei, mas vem cá. Lá na, na prateleira tava 3,299. Por que que tá esse preço agora? Aí foi ela me mostrou a etiqueta, que na etiqueta tava um preço e lá na prateleira tava outro. Vocês sabem que eu sou meu barraqueiro, né? Então eu fiz questão, eu não, não, não pedi para poder pagar, mas eu fiz questão de chamar o atendente, apontei pra ela... Falei com ela, ó, isso aqui não se faz com o cliente. Isso aqui não se faz com o cliente, né? Então, se assim, é assim, a, a minha primeira experiência aqui com desconto, sinceramente, a parte de roupa eu tô vendo aqui, a mesma malandragem no Brasil. É, o pessoal, algumas coisas, muitas poucas coisas bota preço bom. Me perdoem, eu sou sincero, eu não vejo, eu não vi coisa boa aqui de promoção. O povo tá aqui, ó, vocês ó, estão vendo aí, é redor, né? Então, todo mundo lotando o shopping, mas, porra, pai tá do terceiro mundo, brother. Os preços em si são bons, eu não tenho que reclamar dos preços, mas porra, não fala que é promoção e não bota promoção, né? Você pega assim aquelas coisas que já estão tá no, no chulé do chulé, aquelas coisas que ninguém quer comprar e coloca promoção. Essa é promoção, não é tudo, entendeu? Deveria ser tudo. Se é uma promoção, você fecha a loja e bota tudo para uma promoção. Eu vejo dessa forma, isso é promoção que se faça, né? Não são assim algumas coisas. Vai abrir pra mim, meu amor. Seja cavaleira, abre a porta, minha, por favor. Seja uma cavaleira. Muito obrigado. Você é muito gentil, tá, meu bem? Eu sou um senhor aleijado. Eu pensei que ela veio sozinha. Tá, né? Então, pessoal, eu sinceramente, aqui no shopping, pelo menos, fiquei decepcionado.